Olá, pessoal! A pergunta da semana que não quer calar. Como lançar as despesas com as convenções? Essas despesas são do partido. Elas são pagas por meio da conta outros recursos do partido e são lançadas no SPCA, no Sistema de Prestação de Contas Anual Partidário, daquelas contas anuais que são prestadas à Justiça Eleitoral no ano seguinte ao da eleição. Não há que se falar em lançar despesas com as convenções nas contas eleitorais do partido e muito menos nas contas eleitorais dos candidatos. Fique atento sempre às nossas dicas. Inscreva-se no canal do Youtube Rita Gonçalves. Tem conteúdo diário até o dia das eleições. Um beijo e até a próxima.